A compra da Última Farm License é a primeira etapa antes de iniciar a farming do Token Última. Neste guia, mostraremos o processo de pagamento da licença com o usdt rc 20 usando a carteira de criptomoedas Trust Wallet. Para comprar a Última Farm License, acesse o painel de controle no site da Última Farm. Deslize a página para baixo. Você verá as licenças para farming de tokens última a serem pagas. Selecione a licença certa para você e clique em Comprar. A janela para selecionar uma forma de pagamento se abrirá. Selecione TTR USDT trc 20 Aceite os termos de uso, marcando a caixa de seleção e clique no botão Purchase, Comprar. O site CoinPayments será aberto. A tela exibirá o valor em USDT, TRC20 e o endereço da carteira para o qual você precisa transferir o valor especificado. Por conveniência, você pode utilizar o QR Code exibido na tela. Então, o endereço para o qual você deseja transferir o dinheiro será automaticamente exibido no aplicativo da sua carteira. Agora abrimos o aplicativo da carteira móvel de Criptomoedas Trust Wallet. Você pode ter Coins USDT-TRC20 e tokens from em seu saldo para pagar a taxa. Clicamos em Send e selecionamos USDT-TRC20. Inserimos o endereço da carteira para qual a transferência deve ser realizada ou copiamos o QR Code para que o endereço seja automaticamente exibido. Digitamos o valor exato para pagar a licença e pressionamos em Next, por favor. Note que você deve ter Tron em seu saldo de carteira para pagar a taxa pela transferência. Verifique novamente o endereço e o valor. Clicamos em Confirm, confirmando a transferência. Aguarde a notificação de pagamento. Uma janela será aberta, onde você verá a chave de ativação para sua licença. Não se esqueça de ativá lo pois isso é muito importante. Somente após a ativação, o max load da sua fazenda aumentará e você poderá usar todos os recursos deste produto. Se você fechou a página ou está tendo algum tipo de problema com a internet, não se preocupe. Na seção Chaves de Licença, você vai encontrar todo o seu histórico de compras. Lá você também pode ativar a sua última Farming License, comprada anteriormente. Clicando no botão azul, Activate. Parabéns! Você adquiriu a licença para o Farming do Token Último. O próximo passo é o pagamento da última Farming Units.